Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue analisar experimentos em esquema fatorial com duas, uma ou mais testemunhas adicionais. Né? A gente vai aprender como que a gente consegue fazer isso no DIC e no DBC. É, em aulas anteriores, a gente já ensinou como que a gente consegue fazer isso, né? É, quando a gente tem um único fator, também indica em DBC, né? Quando nossos tratamentos são quantitativos, quando, quando nossos tratamentos são qualitativos, como que isso fica. É, e quem não se inscreve no meu canal, se inscreva, que sempre, sempre a gente está postando muita coisa bacana aí né, sobre a análise de dados experimentais. É, antes de qualquer coisa, pessoal, nessa aula eu vou demonstrar apenas como que a gente consegue fazer isso no software. R, né? Ou seja, isso aqui é uma aula prática. E se vocês quiserem ter uma aula teórica sobre esse assunto, eu convido vocês a vir na minha playlist Curso de Estatística Experimental, né? que está dentro do é canal Cineia Azevedo, Dicas e Aulas. E tem essas aulas aqui onde a gente fala sobre isso, né? que é a aula 11D. Né, a gente fala sobre experimentos que é um portátil duplo como uma testemunha e como que é né, nessa aula 11E quando a gente tem duas testemunhas adicionais. Né, a gente consegue expandir o raciocínio aí quando a gente tem mais de duas também. Então, essa aula 11D a aula 11E é uma aula teórica importante né, para a gente entender essa aula de hoje. É, então, pessoal, nós temos aqui dois conjuntos de dados que nós vamos utilizar. Não seria, então, o experimento é esquema fatorial 4 por 3, mais duas testemunhas adicionais. Né? Então, a forma de tabular o conjunto de dados é essa daqui. A primeira coluna, a gente sempre coloca a identificação das nossas testemunhas. Eu tenho duas testemunhas: né? testemunha 1, testemunha 2. Em frente aos nossos tratamentos comuns, a gente preenche com a NA maiúsculo. Nossa segunda coluna, obrigatoriamente, tem que ser o nosso fator A. Aqui são nossas três é, diferentes fontes de potássio. E coloca Na em frente dos nossos tratamentos de testemunhas. E no nosso tratamento B, o mesmo raciocínio. Coloca aqui né, os nossos diferentes tratamentos, né, que seriam aqui nossos diferentes fontes de nitrogênio e Na na frente de tratamentos quantitativos. Independente de ser de ou de ser MDBC, nosso experimento, tem que ter essa quarta coluna, onde tem a identificação das nossas repetições, dos nossos blocos. E na nossa próxima coluna, né, a gente coloca aqui a nossa variável resposta. Então esse aqui é o nosso primeiro conjunto de dados, né, vocês conseguem encontrar ele aqui na descrição do vídeo, chama DADOS3. E temos esse outro conjunto de dados que vai ser o nosso segundo exemplo para quando a gente tem um determinado fator quantitativo. Né? Num caso como esse, nós vamos tabular da mesma forma. Aqui, né? testemunha, a única diferença é que eu tenho apenas uma testemunha. Eu coloquei aqui embaixo. Né? Na na frente dos tratamentos comuns. Na aqui na frente dos tratamentos né? é, comuns. E aqui na, na frente dos tratamentos testemunha Foi errado. Aqui, nosso fator A, que são doses. Fator B, que são cultivares. Né? Nossa a identificação de blocos e a nossa produtividade. Lembrando que se o nosso tratamento é quantitativo e a gente quer fazer uma análise de regressão, nós precisamos ter aqui os nossos valores numéricos, né? equivalente aí aos nossos níveis do nosso fator quantitativo. Beleza? Não pode ser texto. Texto é quando a gente tem um fator qualitativo. Se o nosso fator é quantitativo, a gente põe... Números, beleza? É, então, pessoal, vamos lá para o R Para a gente aprender como que a gente consegue fazer isso Vendo aqui no R, vou abrir aqui um novo script Vou apagar a memória do R Remove List Igual a LS Abre e fecha parênteses Como sempre, a gente vai indicar a falsa parte de trabalho né? Então, set WD Abre parênteses e abre aspas. Nós vamos lá na pasta onde vocês vão colar né, esses arquivos aqui em TXT. Né? Lembrando que a gente vai utilizar essa aula de dados 4 e dados 5. Então eu vou copiar o endereço da pasta, vou vir aqui dentro do R, vou colar, pegar as barras, inverter de direção para não dar erro com, e substituir tudo. Ctrl, Enter, vamos abrir nosso conjunto de dados. Eu chamo ele de desão, igual a ler, ponto tabela, abre aspas, aperto o tab, dados 3. Vírgula, cabeçalho, igual a verdadeiro. Nós temos aqui nosso conjunto de dados. E agora fica muito fácil. Né? É, nós precisamos ativar o pacote, que é o pacote chamado tratamentos... A gente consegue instalar ele tal como instala todos os outros pacotes, né? E nessa playlist aqui tem um vídeo que a gente ensinou como que a gente instala esse pacote. Vou dar aqui um Ctrl Enter, eu já instalei, né? Então agora é só ativar. Eh, nós vamos utilizar a função chamada fatorialdoc Vamos ver direito inicialmente como que é em dic, né? Se eu colocar a interroganação na frente e dar um Ctrl Enter, a gente já vai ver aqui o manual, ensinando direitinho como que a gente consegue utilizar o pacote, o que, que a gente precisa colocar aqui dentro, né? Vou copiar aqui, só para facilitar, Ctrl C, Ctrl V, depois vocês leiam aí direitinho os argumentos, as descrições, tem aqui arquivos de exemplo também, ok? Nosso conjunto de dados é o que a gente está chamando aqui de D, Protegido, protegido, pessoal, é o seguinte, se eu deixar true, ele vai fazer os desdobramentos da, da interação apenas quando há diferença significativa né? pela nossa nova. É o indicado, né? a gente só vai fazer o teste de médias quando há diferença significativa né, para os nossos fatores lá no nossa análise de variância. Se eu deixar falso, ele vai fazer os testes de médias independente de a gente ter efeito significativo ou não, né? lá para os nossos fatores e vai fazer o desdobramento da interação independente dessa interação ser significativa ou não então vou deixar aqui falso. mas se vocês preferirem pode deixar true vai aparecer só o que realmente importa para vocês nosso nível de significância vamos manter aqui de 5% é, se o nosso fator ele é qualitativo ou quantitativo nesse exemplo, tanto o nosso fator A quanto o nosso fator B são qualitativos né? então eu vou deixar aqui ó. qualitativo, true True, né? Se um deles fosse falso, a gente colocaria aqui né? Verbose igual a true para a gente ver os nossos resultados. E basta agora apertar o CTRL ENTER e todos os resultados aparecem aqui embaixo. Okay? Então se a gente vê aqui na nossa análise de variância, a gente consegue ver que existe diferença significativa entre os níveis do nosso fator A, considerando aqui o nível de 1% de significância. Aqui a gente consegue ver que no nosso b, né, fator B não houve efeito significativo e que a nossa interação também não foi significativa. A gente consegue ver que há diferença significativa entre as nossas testemunhas e, ao nível de 5% de significância, há diferença entre a média dos nossos tratamentos comuns e a média dos nossos tratamentos testemunhas. Né? Então são essas informações que a gente consegue tirar aqui na nossa análise de variância. Se nossa interação tivesse sido significativa, né, a gente ia ter que fazer o desdobramento, aquela tabelinha de dupla entrada, né, onde a gente acrescenta lá as médias de cada um dos nossos tratamentos e vai fazendo aqui a nossa decomposição, né, com letras maiúsculas na linha, letras minúsculas nas colunas, estão todos os resultados aqui. Mas como, né, ela não foi significativa, a gente pode estudar então apenas os nossos efeitos principais. Como para fator B não teve diferença significativa, então a gente não precisa apresentar o teste de médias para o nosso fator B. Basta a gente apresentar para o fator A. Então nós colocaríamos as nossas médias, as letrinhas aqui na frente. Né? A gente vai escolher ou do teste T, ou do teste Duncan, ou do teste Scott ou do teste Duncan, ou do teste Scott né? Você escolhe um que vocês consideram como sendo melhor para a pesquisa de vocês. Coloca as médias e as letrinhas na frente. E além das letrinhas, vocês vão colocar asteriscos naquelas né, que foi diferente da testemunha comum. Então, a média da nossa testemunha comum foi 9 e todos os tratamentos se diferiam estatisticamente dela. Então, eu poderia colocar né, essas médias, as letrinhas né, desses testes de médias e colocar asterisco na frente de todo mundo. E aí, nessa tabelinha, a gente colocaria a legenda. Média seguida das mesmas letras, não se difere entre si, pelo teste Duncan, por exemplo, né, ao nível de 5% de significância. Ponto. Média seguida de asterisco, se difere estatisticamente do nosso tratamento testemunha, de acordo com o teste Duncan, ao nível de 5% de significância. E se fosse o DBC, o que, que ia mudar? Olha, se fosse DBC, a forma de tabular seria a mesma coisa, não ia mudar nada. Né? A única coisa que vai mudar é que eu vou descrever TIC, e a gente escreveria DBC. Né? A função para fazer a análise de DBC chama fatorial2.ad.dbc. Vou dar um CTRL ENTER só para vocês verem. Vai aparecer aqui os resultados da análise. Só que nesse caso aqui, está considerando né, o DBC. Então, só subindo aqui. Nós temos aqui né, os nossos tratamentos, tudo bonitinho, nossa análise de variância, né? É, e os nossos testes de média. Da mesma forma, a nossa interação não foi significativa, né? A gente não tem diferença aqui entre os níveis do fator B, só tem diferença entre os níveis do fator A. Então, tem aqui as médias, as letrinhas, né? Lembrando que a gente tem duas testemunhas, né? Eu acabei esquecendo desse detalhe aqui, quando eu falei anteriormente, mas é, é testemunha 1, testemunha 2. Aí vocês podem colocar asterisco para quem é diferente da testemunha 1, né? que por exemplo coloca é um sinalzinho demais na frente de quem é da testemunha 2. Aí né? a legenda fica, mede seguida mesma seguida de asterisco, é, se difere estatisticamente da testemunha 1. E o sinalzinho de mais, por exemplo, se difere da testemunha 2, pelo teste Dunnett, é nível de 5% de significância. Beleza? É, o outro exemplo que a gente tem aqui é para dados quantitativos. Né? Então, vou colocar aqui: ó. D2 é igual a é, ler.tabela. Vou colocar aqui dados, abre aspas, dados 4. True. Que é os dados desse nosso exemplo Vou vir aqui e vou colocar Qualitativo Melhor Cabeçalho Igual a true Ctrl Enter Só para a gente ganhar tempo, vou copiar aqui Ctrl C Ctrl V Imaginando que é em DBC eu vou escrever aqui DBC. Se fosse DIC, vai escrever aqui DIC. A única coisa que muda é isso, né? Entre DBC e DIC. Dados. A gente está dentro de um objeto chamado dados 2, protegidos. Eu deixei aqui falso. Nível de significância 5%. Se nós formos olhar nesse né, nosso conjunto de dados 2, nosso fator A ele é quantitativo. E o segundo é qualitativo. Então aqui, qualitativo, falso. E aqui, True. Né? porque o segundo fator ele é quantitativo e vou apertar aqui o nosso CTRL ENTER e já aparecer aqui para baixo os nossos resultados né? então se a gente for subir aqui para a gente olhar nós temos aqui na nossa análise de variância vamos subir, vamos subir fator A teve efeito significativo fator B teve efeito significativo também a vezes B, que é a interação, nesse caso aqui, foi não significativo. Se a interação fosse significativa, o que, é que a gente ia fazer? Se ela tivesse sido significativa, a gente ia fazer um gráfico, e dentro desse gráfico, a gente ia ter, no caso aqui, né, duas curvas. Por quê? Porque tem apenas dois níveis no meu fator B, né? que seria aqui, no caso, só para ficar mais claro, eu tenho aqui B2 cultivar um, cultivar dois, cultivadas com diferentes doses de determinado nutriente. Então a gente teria, né, no caso aqui, se considerando se a interação fosse significativa, nós teríamos um gráfico, né, onde nós teríamos no nosso eixo x as nossas doses, no eixo y a nossa produtividade. A gente teria duas curvas, um para o tratamento, né, que seria o nosso tratamento 1, uhum. para nós cultivar um e outro que seria para nós cultivar dois. E para saber qual que seria, né, nessa situação, qual modelo que a gente ia utilizar, nós iríamos olhar aqui a significância dos nossos coeficientes de regressão. É... Lembrando aqui, né, no caso, por exemplo, o efeito quadrático, né, se eu for mostrar só esse exemplo isolado aqui, olha só. O coeficiente que eu tenho multiplicando o efeito quadrático é não significativo. Então isso indica que eu não devo utilizar o meu modelo quadrático, né? Mesmo o R2 sendo maior que o meu modelo, né? no R2 linear, então a gente teria que utilizar a regressão linear ok? É, para quem ainda tiver dúvida sobre como analise regressão como que a gente vê né, se a regressão é significativa, se não é como, qual que a gente vai usar, qual que não vai tem essa aula aqui, aula 15A, aula 15B tem aqui também uma aula 15C, uma aula 15D, uma aula 15E todas elas falam sobre análise de regressão Sei que nessa aula 15 é né, especificamente com o experimento em esquema fatorial. Então vale a pena vocês assistirem, né, caso vocês é, estejam trabalhando com né, o experimento em esquema fatorial e precisa utilizar regressão, regressão, né, tem uns fatores quantitativos. E aqui, né, vocês colocariam então, o gráfico, além disso vocês apresentariam uma tabela. Uma tabela dentro da qual vocês apresentariam né, o seu teste Dunnett. Então tem um teste Dunnett aqui, ó, comparando... O tratamento testemunha com todas as nossas combinações né, do fator A com o fator B. Esse resultado a gente utiliza quando a interação é significativa. E quando a interação não é significativa, a gente utiliza esses resultados iniciais que aparecem aqui. Ó. Olha só. É, Para comparar os nossos testemunhos com o nosso fator A né? então tem aqui o fator A tem a análise de regressão que ele é quantitativo e logo abaixo tem aqui ó, o teste D'ante para comparar os testemunhos com os níveis de A e para comparar com os níveis de B aí tem aqui os testes de médias que eles são qualitativos e aqui o teste Duned, né? então dependendo da significância que a gente tem aqui na nossa análise de variância que a gente vai considerar quais desses resultados nós vamos colocar na nossa publicação tranquilo? É, então pessoal, é isso né? A gente viu como que a gente faz Quando os nossos fatores são quantitativos Ou qualitativos é, E nós aprendemos também né, Que a única coisa que vai mudar do DIC para o DBC é só o um nomezinho aqui na função, mas a forma de organizar os dados, escrever os argumentos dentro da função, é a mesma coisa, ok? É, para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com o um colega de vocês, ok? E até a próxima aula!